uma parte integrativa forte aí do seu do seu negócio tá mas você vai combinando as coisas e, e de repente a dança com aconselhamento direcionamento pode ser um caminho muito legal para você explorar